Está no ar o programa Empresários em Destaque. Oferecimento. Azon Comunicação e Eventos. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao programa Empresários em Destaque. O programa Empresários em Destaque é produzido pelo Grupo Brasil de Comunicação. O programa Empresários em Destaque desta terça-feira vai falar sobre plantas naturais. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar esse assunto, meu amigo que conheci no Projeto Cultura nas Escolas, professor de Biologia e também empresário, Neto Timite, a é quem desde já dou aqui as boas-vindas. Neto, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, é uma grande alegria, uma imensa honra. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Jun, que convite. E vamos lá falar sobre plantas naturais, começando de um jeito bem pedagógico, né? Aproveitando a sua experiência na área da educação, né? Eu queria que você começasse aqui é, conceituando para a gente, aproveitando inclusive que nós colocamos isso na matéria, né? Avisando, né? O, os nossos internautas que você viria sobre a questão do conceito de coquedama, terrário e mini jardim. Você trouxe aqui alguns é, exemplares. Eu queria que você aproveitasse esse espaço para poder é exemplificar Legal. Agradeço novamente, João, que está aqui no programa. É um prazer dividir com vocês. É, vou mostrar para vocês rapidinho só uma, o que é uma kokedama, tá? Para vocês entenderem um pouco dessa técnica japonesa. É uma... Essa é a kokedama? Essa é a kokedama. Tá. E esses são os terrários, tá? Então, os terrários e as kokedamas. É... A kokedama, ela derivou do, do bonsai. Né? Então, é uma técnica oriental que, basicamente, consiste em plantar qualquer tipo de planta numa bola de musgo. Né? Inclusive, a palavra kokedama, uma palavra japonesa, e traduzindo, ela significa bola de musgo. Que legal. Isso. E os terrários já é, é um invento britânico. Né? Foi um médico que ele gostava muito de, da natureza, ele é, fazia observações de casulos de mariposa, de borboleta, em vidros. Né? E de repente, nessas observações, ele percebeu que num dos vidros que tinha terra, né, junto com o casulo ali, nasceu uma samambaia. E aí surgiram os terrários, né? E foi uma revolução na época das grandes expedições, principalmente para botânica, né? Que permitiu né, desses naturalistas que iam explorar outros continentes, de trazer mais espécies nas embarcações vivas, né? Para o continente deles, é, porque antigamente eles tentavam trazer, mas a maioria, como era demoradas as navegações, a maioria das plantas morriam. E com a técnica né, do terrário, foi possível trazer muitas plantas que sobreviveram durante a viagem e puderam ser estudadas e, né, e conhecidas também em outros locais. Ô Neto, é, eu quero aproveitar aqui dois conhecimentos que você tem. Primeiro, você é professor de biologia e empresário nesta área. Quando a gente fala de diversidade de plantas, eu queria saber, existem plantas específicas para coquedama, para o terrário, para os mini jardins, ou eu posso utilizar de qualquer planta para fazer os dois ou os três, né? Tem plantas específicas, tá? Principalmente para a técnica do terrário. Como o terrário, ele necessariamente é um ambiente fechado, né, é, ele tem que ser fechado para o ecossistema ali funcionar, né, sozinho independentemente. Que é aquele ali. Ó. Que é esse daqui. Vou mostrar tá, outra aqui isso. que eu tenho. Tá, essa é numa taça, né? Então como o ambiente é fechado, a umidade ela vai ficar concentrada dentro desse ambiente. Então as plantas indicadas para o terrário são plantas de ambientes úmidos. De preferência também plantas de sombra. Por quê? Porque se o sol ele incidir no, no terrário, ele vai acabar é, fritando as plantas ali dentro, porque vira uma mini estufa, né? por ser vidro, toda a temperatura ali, o calor vai ficar concentrado ali dentro, vai desidratar e, e torrar as plantas. Então, para terrário, a gente usa plantas de ambientes úmidos, né? e aí a gente tem uma variedade de espécies, essa é, samambaia, Fitônias, marantas, peperômias, bromélias, que são plantas que se adaptam muito bem e gostam da umidade. Ô Neto, eu estou observando aqui, e assim, é, eu não conheço o assunto, mas eu estou achando algo curioso. Ela está tampada. É, como é que funciona a circulação do oxigênio para a planta, nesse caso? É, ela consegue sobreviver justamente porque as plantas são é, os produtores do planeta né, de oxigênio. Então elas produzem ali dentro, né, elas precisam do gás carbônico para essa produção né, e através do processo mais importante do planeta Terra que é a fotossíntese elas acabam produzindo oxigênio que também elas vão usar na, no processo de respiração dentro do, do, do vidro. Que interessante, hein? que interessante. E agora eu, é assim, ó, aqui é muito bonito porque está pronto e você cuidou. Agora, para nós, né, os réus mortais, como é que cuida de um terrário, como é que cuida de uma coquedama, de um mínimo jardim? Quais cuidados, né, são necessários para que a gente tenha isso em casa? Eu até brinco com alguns clientes que chegam, né, para comprar, adquirir uma planta e eles já falam, ah, vou matar, né, eu sou assassino de planta, eu não sou dedo verde, né. Aí eu brinco que o indicado para essa pessoa que tem uma dificuldade de cuidar são os terrários. Né? Os terrários, eles são fáceis de, de cultivar e de cuidar. É só seguir algumas regras básicas, né? Que seria a primeira regra, é colocar ele num ambiente com muita luminosidade. Nunca com a luz direta do sol, mas com a luz indireta. Então qualquer local da sua casa, da sua empresa... Do, do seu estabelecimento que tenha claridade, você pode colocar o terrário que ele vai funcionar perfeitamente ali durante anos. Né? É, tem manutenção, é lógico, né? precisa às vezes limpar o vidro, precisa colocar um pouco de água, porque apesar de ser um ambiente fechado, ele não é hermeti hermeticamente fechado. É, ele, tem uma, ele é fechado com rolha né e hum. a cortiça ela tem poros e, e acaba perdendo um pouco de, de água, então vai precisar eu recomendo a cada quatro meses, cinco meses, mas não é uma regra. É, o legal é observar né, o seu terrário, observar a sua planta. É, é, você observando, você vai conseguir cuidar melhor dela. E a Kokedama, os cuidados também são básicos. É uma, um, é uma técnica que derivou do bonsai, mas é muito mais simples de cuidar do que um bonsai. Bonsai exige é, cuidados diários. Sim. Então todo dia eu tenho que regar, todo dia eu tenho que olhar. É, é mais difícil cuidar de um bonsai. Já a coquedama um cuidado é semanal. Tem coquedama até que você precisa regar a cada 10 dias, depende da espécie. A maioria é a cada 4, 5 dias você precisa regar. Tá? Para regar, a coquedama eu indico a técnica da imersão. Então, um balde com água, uma bacia com água e você pega essa bola de musgo e coloca dentro, deixa cinco minutos, depois tira, deixa escorrer o excesso e retorna no local. As coquedamas, elas podem ser feitas basicamente com todos os tipos de plantas. Árvores, folhagens, suculentas, samambaias. Ela é uma técnica que aceita mais variedades de plantas do que os terrários. Os terrários você fica um pouco restritos. E os mini jardins? Também é, é um ambiente que, como ele é aberto, né, mini jardim, Sim. então você tem um, uma variedade de plantas que você pode também é, cultivar no mini jardim. Suculentas, também folhagens, plantas de sombra, plantas de sol. Aí vai depender do local que você quer colocar essa decoração, esse... Então, esse, essa era uma questão que eu queria, eu queria que você falasse aqui. É... Especialmente no caso, o, o, os terrários, eles são tidos como objetos decorativos, ou, ou neto? Ou seja, tanto a coquedama quanto os terrários, eles são mais voltados aos ambientes fechados ou é uma leitura que não precisa ser necessariamente assim? Terrários ambientes fechados. Todos? É, todos. Todos os terrários são ambientes fechados né? e indicados para ambientes fechados. Ou uma área gourmet, por exemplo, né, que semi-aberta, mas que não tem a incidência da luz solar direta nesse vidro. A coquedama, já, ela já pode ser utilizada em diversos ambientes. Então, dependendo do ambiente que você quer colocar essa coquedama. Né, então, há é um ambiente que vai ter muito sol. Aí eu indico algumas espécies. É um ambiente que tem meia sombra que vai ter uma parte do dia com sol e uma parte do dia com sombra, indico mais umas variedades de espécies. Ambiente de sombra total, indico algumas variedades de espécies. A coquedama é muito versátil, e ela está ganhando um mercado agora muito importante, né? é o mercado da decoração de interiores, o mercado da, da, do paisagismo, né? Ô Neto, agora é, você traz uma informação aqui que eu gostaria muito que você falasse. No caso de coquedamas e terrários, na verdade não é só comprar, né? Eu, o que eu estou percebendo na sua fala é eu comprar e receber uma assessoria. Porque como você falou, é preciso analisar primeiro aonde ela vai ficar para que você possa ter sucesso e perenidade na planta, né? É isso? É isso, é, Anderson. Toda vez que um cliente chega, é a primeira pergunta que eu faço para ele. Qual o local que você quer pôr essa planta? Ah, é para presente. Ah, beleza. Você não sabe onde a pessoa quer pôr a planta. Uhum. Eu indico plantas que são mais existentes nesse caso. Mas quando o cliente quer comprar para ele, eu já pergunto, né, tem sombra nesse local? Não, não tem sombra. Pega muito sol lá. Ah, então você não pode levar um terrário. Né, eu te indico uma coquedama. É, quando é o contrário, né, tem sombra no local que você vai pôr. Tem muita sombra, mas tem pouca luminosidade? Tem pouca luminosidade. Então eu indico essa, essa é aquela espécie. Então um exemplo, é, plantas de pouca luminosidade. Né? Então tem a ráfia, que é a palmeira, tem a palmeira chameodória, tem a espada de São Jorge, a zameoculca, é, o pacová, que são plantas que resistem ambientes internos com menos luminosidade. Né? E agora uma planta que exija mais luminosidade, eu tenho que... Conversar com o cliente e saber, né? Esse local tem muita luminosidade? Tem, então pode levar um túreo, pode levar uma orquídea. Que legal, aí, que mano? legal, que legal. Ô Neto, eu queria falar um pouquinho com você aqui sobre a questão é, dos mini jardins. E houve uma coisa muito interessante, que é a questão do reaproveitamento de objetos, é, tipo vasos quebrados, é, é, é, é, carrinhos de mão. Esses são objetos, em tese... É, com muita possibilidade de se transformar de um objeto em, que será descartado para um mini jardim. É, fala um pouco sobre isso. É verdade. É, tanto na, nos mini jardins, quanto também nos terrários, dá para a gente estar tá reutilizando né, materiais. Então, vários vidros é, dos terrários que eu produzo são é, provenientes de vidros que já foram usados na casa de amigos, ou mesmo clientes que vão até a feira para comprar uma coquedama e um terrário, clientes que trazem da casa deles né, uma, uma garrafa que ganhou de aniversário, uma garrafa de champanhe que foi aberta num casamento e ele quer perpetuar que esse, esse presente, essa lembrança. Né? Os vasos quebrados também, que são lindos arranjos que dá para fazer principalmente com suculentas. Né? Então, qualquer vaso quebrado que tenha na casa da pessoa, é, ou mesmo numa loja que vende vasos, e de repente você passa lá e tem um vaso quebrado, lá você pede para o vendedor da loja, ele te, ele te faz um preço mais em conta, ou às vezes até mesmo doa para você. Né? É, e dá, e dá para fazer vários trabalhos bonitos com material que, no caso, né, seriam descartados, vão ser reutilizados para decorar o ambiente. Ô Neto, e nesse caso, assim, você já chegou a fazer, por exemplo, um mini jardim em objetos fora desses que nós estamos citando aqui, vaso quebrado, carrinho de mão, algum que você lembre aí que você falou, olha, fiz um projeto bacana nesse objeto? Eu, eu fiz bastante mini jardim em vaso quebrado. É, e eu pego cacos de vasos de, de, de diversos vasos diferentes, né? Sim. E, e vou montando. É... Quer dizer, não, não um vaso, vários? Vários, vários cacos de vários vasos diferentes e vou montando esse, esse vaso quebrado. É, e recipientes de vidro, né? Que também eu utilizo para os terrários, que às vezes a pessoa utilizou ali e ia jogar fora, eu acabo. Tem um casal próximo da minha casa que são recicladores, né, são coletores de materiais e eles guardam os vidros bonitos para mim e eu vou lá e compro um preço camarada deles. Então também é uma economia criativa, né, que, que acaba é, alcançando outras pessoas. Que legal, ou seja, a tua economia movimenta a economia de outros, né? Também, que bacana. Bom, nós vamos agora para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta aqui conversando com o Neto que é professor de biologia e empresário, sobre plantas naturais. Um segundinho só, nós já estamos de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque.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 34575412 WhatsApp 19997085488 Conectando você ao mundo track para telecom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 Entre em contato e confira. Poupe Saúde Santa Bárbara do Oeste. 19-3455-5494. Dá prazer e alegria, tomar esportivo todo dia. Esportivo faz bem, vem na minha mesa e na sua também. Prazer, esportivo. o refrigerante dos amigos, vem comigo também, refrigerante esportivo. Teste o Canatiba, o jeans do momento, sinônimo de inovação e sustentabilidade, fabricado com qualidade e tecnologia.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 melhor assistência e tudo em acessórios Se liga agora e eu vou te falar Amigo 100% Celulares É o melhor eu te digo Tem toda a qualidade e preço garantido É 100% ha, Celulares É 100% ha, Celulares 100% Celulares, assistência técnica e acessórios Peças originais Aqui você encontra a maior variedade em capas para celulares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 Ô Neto, quero dar continuidade na nossa conversa aqui, quero falar um pouquinho sobre uma questão que eu achei bem interessante, que é a questão de plantas naturais desidratadas e tingidas. Qual é a modalidade? Como ela se configura? Na verdade, Junque, muitos clientes que chegavam até a mim perguntando sobre essas plantas, né, se era difícil cuidar, que eles não conseguem né, manter viva, e se eu não teria a possibilidade de fazer uma coquedama com plantas artificiais? E não é a minha praia, eu não, não gosto de plantas de plástico, não, não, não curto, acho feio até. Né? Porque não Mas, permite vida, Neto? É, eu acho que o plástico, né? até mesmo a coquedama, ela vai contra esse conceito, né? Ah, okay. porque ela dispensa o uso de vaso. Então a, a coquedama, ela pode ser pendurada, ela pode ser colocada em suportes de madeira, em suportes de parede, em suportes né, de, de barro, em pratinhos e ela dispensa o uso de vaso, de, de plástico. Então tá. ela já tem um conceito ecológico. E, e para esses clientes que não sabem cuidar, que não conseguem cuidar, eu comecei a pesquisar na internet e encontrei as plantas naturais desidratadas e tingidas. As plantas, então, elas são naturais, não são vivas, né? mas são naturais, não são de plástico, não polui o meio ambiente. Então vem com essa pegada ecológica, vem com esse caráter né, de preservação do, do meio ambiente e diminuir um pouco o uso de, de petróleo, de plástico, né? para ser um pouco mais sustentável. Entendi. Então, assim, no caso do seu trabalho, as plantas... É atingidas é, é, as, as artificiais ela, ela não ela não, não encontra espaço ela não tem configuração até por conta da própria estrutura de ser ecológico é isso sim sim é, eu quis atender esse público né que é um público grande muitas Nossa. pessoas têm receio de cuidar de planta acaba esquecendo e aí a planta morre né então eu quis atender esse público que é um público que está sempre presente nas feiras que eu participo e a ideia foi essa, trazer o conceito natural. Então eu continuo trabalhando com planta natural, apesar dela estar morta já, desidratada, mas ela não é feita de plástico. Entendi, entendi. Ô Neto, agora aproveitando nessa linha, eu queria discutir um pouquinho aqui a questão das plantas, né, versus essa questão da harmonia do lar e a harmonia especialmente do ambiente de trabalho. Na sua concepção como biólogo, né, primeiro, e também como empresário, como que elas contribuem? Olha, as plantas, elas são utilizadas em vários locais, principalmente em asilos você tem horta, em casas de recuperação para adictos você tem horta ou jardinagem, então, essas técnicas, elas são milenares, elas faz parte da cultura humana. É, mexer com a terra, mexer com jardinagem, mexer com planta é, é um, um momento ali de alegria e satisfação para qualquer pessoa. Inclusive, agora já com comprovação científica, né, quando você está mexendo na terra, é, existe algumas bactérias que, que vivem no solo, que são as Mycobacterium vacae, um nome bonito, né? Essas bactérias, elas têm um poder é, imenso de fazer com que o nosso corpo libere serotonina, que é o hormônio do prazer, né? E, e isso faz com que o, o corpo melhore. Inclusive, ela também atua essas bactérias quando você está mexendo no solo e respirando, é, elas entram por vias aéreas, né? Respiratórias essas bactérias elas têm o poder também de ajudar a, a reduzir as inflamações do corpo. Então quando a pessoa está mexendo na terra, não é só o prazer da beleza de trabalhar com uma planta, com uma flor. Né? É, é também cientificamente comprovado que existe a possibilidade do corpo produzir o hormônio serotonina. No caso da coquedama, você é, necessariamente precisa pôr a mão na massa mesmo, para fazer as bolinhas de barro. Né, as bolinhas de argila, né, de substrato. E esse contato com a terra vem me fazendo muito bem, me ajudou muito na, na, na pandemia. E eu acredito que né, qualquer pessoa que trabalhe com a terra, com as plantas, elas têm esse prazer, essa sensação. Ter plantas nos ambientes, né, em casa, é, na empresa, numa escola, é, é também uma terapia, né? porque a, além da, da planta ela trazer aquele, aquela beleza, a planta também, a, algumas plantas têm um poder de absorver toxinas do ar. Então as plantas conseguem é, absorver toxinas. A espada de São Jorge, por exemplo, é, ela é campeã né, na absorção de toxinas que estão no, no ar. O Neto, deixa eu aproveitar aqui e fazer uma, uma sessão rápida aqui de mito ou verdade. Plantas no interior da casa libera gás carbônico. Mito ou verdade? Libera gás carbônico, é verdade. O que é mito <risos> é que esse gás carbônico vai causar algum prejuízo para o ser humano. Ah, né? ok. Então, muita gente tem essa, essa visão... Que, que é prejudicial. Que colocar uma planta no quarto, por exemplo, à noite ela vai liberar o gás carbônico, né, que é o processo Sim. de respiração dela, e vai matar a pessoa lá dentro, né, asfixiada. Então isso é, é mito, não é verdade. É justamente o contrário. Né? Qualquer planta dentro de casa vai ajudar, como a gente estava falando anteriormente, a absorver toxinas do ar. Então a planta ela é muito benéfica Poxa, à saúde humana. Que bacana, hein? Que bacana. Agora, é... Eu vou pedir para você aprofundar um pouquinho essa questão da, da, da planta e da cultura japonesa. Até você falou um pouquinho é, é, no primeiro bloco, mas é, a cultura japonesa, de alguma forma, ela tem uma, ela tem essa sustentação, Neto, de fazer com que a planta ela realmente seja benéfica ao ser humano. É de lá que vem essa cultura? Sim, os japoneses eles têm um contato muito grande com a natureza. Né? Eu acho que é devido ao tamanho do país também. É, eles valorizam tudo que é bonito, tudo que é belo. Então bonsai, por exemplo, que é uma técnica japonesa, né? nós temos também outras técnicas orientais que, que também embelezam e, e deixam os ambientes mais agradáveis. A kokedama, no caso, no, no Japão, ela foi para... É, não substituir o bonsai, mas é um derivado do bonsai. Né? Então, até chamavam de bonsai dos pobres. Né? E ela é muito dinâmica e você consegue colocar ela pendurada. Então, para espaços pequenos, apartamentos, casas de meio terreno, espaços que às vezes as pessoas falam, não consigo colocar uma planta aqui. Ah, eu tenho um gato, o gato vai no vaso e tal. Então, a coquedama é uma alternativa. Você pode estar pendurando ela né, em qualquer espaço da sua casa ali que tenha claridade. Você pode estar colocando uma coquedama, uma planta natural que vai trazer uma harmonia para o ambiente. Que legal. Neto, agora uma leitura é, do empresário e do biólogo num cenário, se assim eu posso dizer, pós-pandemia. No seu entendimento, houve uma valorização do ambiente no sentido de colocar mais plantas para que a vida, a partir das plantas, tenha uma leitura mais leve, mais tranquila e mais esperançosa, né? Olha, eu acredito que sim. É, a, a minha experiência eu acho que é prova disso. Né? Na pandemia eu comecei a estudar e, e pesquisar muito sobre as plantas. Eu já sou um amante da, das plantas e da botânica no, dentro da biologia. É, essas pesquisas, elas me levaram até a coquedama Dentro da, dessas pesquisas eu conheci muitas pessoas também amantes de plantas. Hoje, nas feiras que eu participo, eh, também tenho um contato com o público que traz essa, essa condição de gostar, de amar as plantas, de, de tentar. Alguns que falam que não tem tanto conhecimento, que queria ter o dedo verde, até incentivo, falo que não existe dedo verde nenhum. É você observar a sua planta, você conhecer, você estudar, é né? você ter o contato. Né? Isso que, que faz com que a sua planta Tenha uma vida mais, mais saudável mais feliz. Que legal. O Neto, agora falar um pouquinho sobre a questão de futuro. Na sua, no seu propósito de vida, você pensa, de repente, no momento, compartilhar esse conhecimento para que outras pessoas consigam também fazer, desenvolver esse tipo de trabalho? Sim, estou com um projeto aí, está né? tá na fase de planejamento. É um curso online, né, onde eu vou trazer todas as, as dicas e todo o conhecimento que eu adquiri né, de dama e, e também de terrários. Então, estou produzindo um curso online, é, eu espero que em 2023 eu consiga já Consegue divulgar e executar esse projeto. Que legal, que legal. Neto, mais uma aqui. Ó. É, eu queria que você relacionasse aqui uma questão que a gente observa muito que tem nas casas, a questão, por exemplo, do terrário e do aquário, enquanto objeto de decoração, é, é possível? É possível, terapêutico. Né? É, é possível ou ele é terapêutico? Ele é terapêutico. Né? Tanto um terrário quanto um aquário, ele traz é, leveza para o ambiente. Então, pessoas que têm condição de estresse, depressão, quando tem contato com esse terrário ou esse aquário, é, diminui um pouco esse sentimento né? e também dá para fazer os dois juntos. Né? Colocar o terrário, as técnicas de terrário e o aquário junto. Legal. Ô Neto, bom eu queria que você fizesse aqui as considerações finais, um assunto muito bacana, muito diferente, muito leve inclusive e eu gostaria que você aproveitasse esse momento as suas considerações finais e também deixar aí seus contatos, suas redes sociais, mas e mais uma vez muito agradecido pela presença viu? Eu que agradeço, muito bom compartilhar conhecimento com todos né que Legal. que acompanha o programa, é, sou professor gosto de, de conversar gosto de dividir o que eu sei e eu espero que né as pessoas Tenha esse contato com a natureza, né? que resgate um pouco, é, porque o, o ser humano ele está muito afastado da, da natureza. Nosso dia a dia, a correria né? De, de ter que trabalhar, ter que estudar ao mesmo tempo, ter que às vezes ter dois empregos, então deixa a gente muito afastado de olhar para o verde, olhar para a natureza, respirar, lembrar que respira, lembrar que tem um sol, que é importante. Então a... Essa aproximação eu acredito que faça muito bem para todos. Legal. É, suas redes sociais? Eu estou lá no Instagram com Netochmite Terrários, estou no Facebook com Netochmite Quadros Vivos e Terrários, e se quiser me procurar também na feira da estação cultural da Fundação Rome. Segundo domingo e quarto domingo de todo mês, das oito da manhã ao meio-dia. No domingo eu estou lá, segundo domingo e quarto domingo, na Estação Artesanal, que é um projeto maravilhoso da Fundação Rio. Show de bola. Neto Schmidt, mais uma vez, muitíssimo agradecido, saúde e paz. Deus abençoe sempre, te dando prosperidade na vida pessoal, profissional. E mais uma vez, gratidão eterna por você ter compartilhado aqui seus conhecimentos com o público que acompanha o Empresários em Destaque. Um abraço, meu irmão. Eu que agradeço, João. E já um presente para você. Oh, que maravilha, hein? Oh, show de bola. É... Vou cuidar com muito carinho. Maravilha. Maravilha. Então aqui nós finalizamos mais um programa Empresários em Destaque. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.